Chegou a hora do Café com Ouvinte. Estamos aqui no nosso Café com Ouvinte, toda a equipe da, do programa Voz da Marca Caboqueira Rodrigues, Lira Dutra, nos bastidores aqui atrás, Neufeldo né? Ribeiro e Yasmin Rodrigues. Estamos aqui na rua mais famosa da cidade de Granja. É isso, Lira? É verdade. Mais é. famosa e aqui, junto com ela, na casa da dona Assunção. Boa tarde, dona Assunção. Boa tarde demais. E aí, explica pra gente, por que, que essa rua é tão famosa, mais famosa de grande? É, porque aqui é... A... Onde eu moro sempre é boas coisas. É né? verdade. <risos> <risos> <risos> sempre eu gosto de fazer amizade com o pessoal. Nem conheci o Lira, né, Lira? É, Depois que eu moro aqui, a gente se conhece há muito tempo. Lira. É, é, é, é. Ah, então é a rua do Lira, então. <risos> É é famoso por isso. É, é do Lírio, o Lírio é um rapaz que a gente gosta a experiência dele, gosto mesmo. Não deixo de assistir o programa, porque já me acostumei com as conversinhas do Lírio. Olha aí! E Obrigado. fico, todo mundo... E é que tu gosta de programa? porque é o programa que eu gosto, Quando né? a gente gosta de uma coisa, a gente procura... Tá no meio das coisas, tá né? Está no meio, verdade. Se passa lá na rádio um programa, se eu não assisto, eu não sei contar nada daquele programa, né? Não é verdade. E assim, eu assistindo, eu sei contar. Tem gente assim, a mamãe, a minha assim, a mamãe tem o programa do livro com uma carta pela letra do livro. Que <risos> bom! né? A gente fica muito feliz, principalmente por saber que você foi uma das nossas primeiras ouvintes, né? E desde lá, né, tem sido fiel. A gente é. agradece muito essa audiência e eu queria que você contasse para quem está nos vendo agora é, o que lhe chama mais atenção no nosso programa. Atenção. Além <risos> da, da conversa do Lira. Além da conversa do Lira É porque a gente informado de muita coisa que a gente tem vontade de saber. E se a gente não assistiu o programa, não, é, não sabe. Porque é muito difícil uma pessoa dizer assim, eu vou contar isso aqui do programa vou contar é. e contar o que isso é. Tem sempre com a... Nas coisas que não é muito bom. E, Lidimar, a, a dona Assunção, né? É, vem aqui da a dona Rosa, né? Da professora. Como você falou, desde o início ela usa o nosso programa e também, graças a ela, ela divulga também né, o nosso programa. E, e além de divulgar, ela dá o um feedback. Né? É isso, quando ela passa aqui, às vezes, olha, hoje o programa foi bacana, e ela dá a opinião dela. Bom, né? 10 a mil. É, dá a opinião dela, é, é muito bacana aqui, nessa questão a gente ter esse contato com o ouvinte, a gente fica sempre assim, feliz, né? Tá aqui na sua casa. Eu acho, isso. Eu acho que o programa deixa a gente no espelho para muita Boa, né? tem muitas coisas que a gente não sabe, gente não sabe, não sabe. E a gente assistiu no programa, a gente dá valor à conversa de vocês, que muita coisa é muito verídica mesmo, né? Não adianta a gente ir o meio da calçada conversar coisas que não serve. Né? É esperar pelas nossas ajudas e a força de Deus, para nós conseguir algumas coisas boas que existem. Né? E pra mostrar também assim, né? Dessa força que essa mulher tem, porque a gente chegou aqui de surpresa, né? A gente... Anunciou na rádio que a gente estaria mais próximo do nosso ouvinte, a gente iria fazer a, a visita né, em, em residência. E a gente passou aqui de surpresa e ela prontamente nos acolheu e está aqui junto com a gente. A gente agradece muito. Aí, essa sua é. direção surpresa bacana, senão vou fazer uma <risos> surpresa pra ela, eu vou surpresa para ela. E ela que vai ouvir, agora nós vamos na casa né, é. de né? E aí, você é, tem diferença da gente estar tá lá no estúdio, para a gente estar tá aqui ao vivo. Você gosta mais de ouvir a gente é, através do rádio ou aqui mesmo, na, na conversa de calçada? É verdade. É. Literalmente. É verdade. Mas, eu gosto muito no rádio, né? porque eu me sinto só aqui na minha sala, e concentro direitinho no que vocês estão dizendo Olá, lá, né? Olha porque bom. a gente está causando. pouco vou tirar atenção do que a gente está sabendo. <risos> Isso mesmo. E aí, dona Sussão, a gente quer que você é, mande um abraço para quem está nos ouvindo né, pelo rádio e quem está nos assistindo. Ah, eu perguntei, gente. Primeiramente, eu aqui, portado da minha filha, Rosa Muniz, nós assistimos esse programa quase todos os domingos. Às vezes eu vou lá, a Rosa está ligada no rádio, Olha aí... Aí a Rosa chega aqui e é o programa do Lírio, né, mamãe? Eu mando um alô para as minhas outras filhas, que não tem nenhuma que seja contra, né, Deus? tudo elas aceitam o que eu gosto. E a, a Alice de assim, vou que é este homem? Eu digo, o pai do Lirinha ali, ai, qual é meu amigo? A <risos> Alice que é a, a, a, a filha do João a filha Carlos, né, do João Carlos, Sim. Sim. Né? Ali, que né? Ela é para todos os moradores aqui da rua, que todos devem se conscientizar que a gente não nasce sabendo de nada. Né? E sabe o que é que mais me apega assim, na minha vida, assim sobre exposição? Acho que eu tenho um bocado. Né? Uhum. Eu não sei o lei, lá me, me criei no centro do máximo, não sei o uhum. Mas acho assim, bonito o nosso povo que sabe ler, sabe se expressar. Tem gente que acha, mamãe, como é que você tem coragem de enfrentar? cantar um bendito no meio do povo, que você não sabe, as outras tudo comigo na mão, você canta cantar, acompanhando assim, não acho um, um, uma falha, não acho não. O que eu aprendi lá no meu tempo, ficou gravado mesmo. Olha aí, viu? Depois quando é a gente que faz que... esse convite, né, é. É, a gente veio hoje a gente visitar, e você também está convidada a ir até o estúdio da, do nosso programa, uhum. e cantar um bendito lá pra gente, Pode conversar ser. um pouco mais, é mandar um alô ao vivo. Exatamente. Viu? O problema também é seu, né? Ele é nosso, de o... todos, gente, todos os né? grandenses. É e assim, agora eu me deixou uma curiosidade, viu, aqui, ah, né? Então você, você morava para o interior? Recanto. Recanto, né? Recanto. E aí lá você aprendeu a, é, então aprende a cantar os benditos. lá? Você aprendeu ah, a cantar os bendito lá? Porque a gente tirava o mês de maio, né? Ah, até na a Nalveria. tradição, né? Tirava é, o meio de maio a animação. Não tinha para onde a gente ir, né? Um beijo demais, era muito animado. Na minha casa olha era muito animado. E aí saiu jovem assim? saiu saí, saí, saí. Aí comecei o a, a, a, um namoro. Nesse namoro com 17 anos casei. Uhum. E de lá pra cá só cuidando de menino. Nunca fui pra escola. <risos> Mas nunca deixou de cantar os vendidos, nunca né? Nunca deixei. E ainda hoje aqui Fina faz a 9 em 1 de Muito bem. Então, Edmar Rodrigues. Vamos todos então, é. né? Agradecer. A sua participação, né, por ter nos recebido, nos acolhido e compartilhado com todos nós um pouco da sua empresa, da sua história de vida. E, e todo mundo, a gente vai falar é, nosso lema: Voz da Macaboqueira. E esse foi o programa. Voz da Macaboqueira! E esse foi o quadro Café com Ouvintes.